Olá amigos, bem-vindos a mais um vídeo tutorial no Reaper, meu nome é Pedro Gerardo e para hoje quero-vos apresentar como fazer roteamento de sinal para escuta de headphones, no caso de estarem em estúdio e terem que preparar alguma escuta para uma música em específico. Vamos usar, vou criar aqui umas quantas tracks, e vamos dar nomes imaginários, E hoje queremos gravar a voz. Por exemplo, como sinal vou utilizar um Pink Noise e para já vai ser o nosso sinal de teste. Vou copiar este Pink Noise para todas as tracks. E vamos pensar assim, vamos ter que criar tracks novas, em que essas tracks não vão para o nosso master mas sim para um output do hardware, ou seja estas tracks vão ser enviadas para uma escuta ou várias escutas, caso tenha um sistema de escuta multicanal como é a Avion vamos criar um output 1 e 2 output 3 e 4 output 5 e 6 e caso ainda não tenham configurado os vossos outputs vais tirar as preferências áudio, Device, Primeiro e Último no meu caso tenho 8 inputs analógicos e 8 outputs analógicos tenho 6 e o output 7 e 8 estas tracks vamos ter que, que tirar do Master podemos clicar aqui e tirar do Master, mas a forma mais rápida será ir à matriz e para aceder à matriz basta virem ao um menu View como já vimos e Alt R ou carregar aqui no Routing Matrix e podemos desendereçar com o rato esquerdo arrastar para baixo automaticamente estas tracks saíram do nosso Master agora o que podemos fazer é endereçar estas tracks para um Output físico. E vamos outra vez à matriz. E o no caso do Output 1 e 2, se vierem na linha do Output 1 e 2, vamos perceber que temos os nossos Outputs deste lado. Ou seja, o sinal vai daqui para um Output. Vamos querer que este vá para o Output 1 e 2. No meu caso tenho nomes, mas para o efeito do vídeo vamos fazer de conta que é este e aqui vamos deixar em pré-fader e já vão perceber porquê vamos meter o 3 e 4 para o output 3 e 4, pré output 5 e 6 e o output 7 e 8 em pré-fader neste momento se eu fizer o envio da, do kit da bateria por exemplo enviar para a escuta 1 e 2 ou 3 e 4, qualquer uma delas vamos, vamos deixar, faz de conta que estamos a usar uma máquina que o músico consegue controlar a sua própria escuta e vamos dizer que aqui vamos ter, por exemplo o clique, aqui vamos ter as baterias vamos ter os, os baixos e aqui vamos ter a nossa voz vamos enviar a guitarra e o baixo para o sítio das guitarras em conjunto ou seja enviar o kick para o drums a snare para a drums podemos também usar o routing matrix mais uma vez como podem ver automaticamente ao fazer aqui também criou neste lado vamos enviar as nossas salas e edge, e vamos deixar tudo em pre-fader vamos voltar atrás, vou apagar e vou criar só aqui o nosso kick para o output das drums vamos deixar em pre-fader e agora basta arrastar criou todos esta guitarra vai para o sítio das guitarras em pre-fader e em pre-fader porque nós estamos na regi queremos controlar a nossa escuta de uma determinada forma, sem afetar a escuta que está a ser enviada para o músico que está a gravar. E vamos enviar o baixo também para as guitarras, arrastar para baixo, e a nossa voz para o 7 e 8, em pré-fader. E agora podemos criar uma cor para termos visualmente distinguir as tracks para os, no os nossos outputs, e lembramos que estes outputs não vão para o master, caso estivessem endereçados para o master na regi iríamos ouvir estes outputs também. então para testar vamos pink noise e como podem ver estou a usar o pink noise como teste mas imaginemos temos aqui na timeline itens se eu baixar automaticamente o envio continua a ser enviado o mesmo nível, posso controlar a minha escuta em todos eles. E vou baixar o Master só para não incomodar com o Pink Noise. E como podem ver, toda a bateria, se for à guitarra, automaticamente ligar. Podem ver que já está aí para o output das guitarras e a voz irá para o 78. Podemos fazer na matriz ou podemos fazer. Voz. chega o sinal da voz sem qualquer in sem influenciar o sinal que está a chegar à caixinha do músico se tivermos os nossos envios em post postfader automaticamente vai ficar tudo trocado porque controlamos na regi e afeta a escuta do músico vamos ver por exemplo tirar aqui o das guitarras que está assim para o mesmo output da gravação deste vídeo se eu controlar a voz em post FADER vai afetar o sinal que passa para a máquina assim desta forma conseguem perceber como criar outputs independentes para escutas têm que ter um hardware permita ter multicanal de output para fazer uma escuta independente. Normalmente o que acontece é faz-se uma mix para nós, uma mix para o músico, ou no caso de alguns estúdios existem máquinas próprias que o músico consegue controlar a sua própria escuta sem termos que nos preocupar em controlar os níveis à parte. Agora reparem quando temos um sinal numa pista e fazemos solo a qualquer outra pista que não esta o sinal do envio desaparece temos formas de controlar e nas preferências na secção de áudio mute solo por defeito def o solo é default to in place se tirarmos o solo in place podem ver que podem fazer alt click sem tirar esta opção automaticamente quando faço solo continua a desaparecer para qualquer track. Podemos selecionar todas as tracks do output, botão direito em cima do solo e solo defeat. Ou seja, cada vez que vamos fazer um solo, vamos conseguir ouvir esse solo, sem que a nossa escuta, que está em pré fader as configurações do routing, não seja afetada, conseguindo assim ouvir na regi qualquer sinal, sem que afete a mistura de quem está a gravar selecionar botão direito, solo de fit e nas opções ou se estiver ativo ou alto carregar sempre no alto para que não afete a escuta do músico que está a gravar. Depois de fazermos isto, podemos criar um template para ou as tracks ou os nossos outputs, selecionando com o Shift Primeiro e Último, botão direito, Save Track as Template. Podemos dar um nome de template mix Add 1 um. e se apagarmos tudo criamos uma sessão nova basta clicar com o botão direito track from template mix Add 1 um, e a nossa escuta está automaticamente preparada teremos é que refazer os nossos endereçamentos das tracks Temos ainda uma opção e para quem tem o SWS Extensions instalado se não tivermos os nossos queues os nossos fones ao output para os fones criados podemos SWS Extensions cá em cima temos um Queue Generator este Queue Bus Generator tem todas as configurações necessárias para criarmos aqueles buzzes de output. Prefader, Fones, Mix, vai para o nosso output que escolhermos, vamos escolher os Fones, desendereçar do Master, escolher as tracks que queremos enviar, por exemplo, vamos chamar de Drums. Escolhemos todas as Drums e vamos fazer um que o bus automaticamente o nosso roteamento vai ficar todo feito conforme os volumes que temos na nossa track já preparados os mesmos níveis e se formos à matriz tudo o que fizemos há pouco é automaticamente feito através de que o bus generator do SWS extension espero que esta dica tenha sido útil não se esqueçam, podem passar no meu canal, podem subscrever, tenho Facebook, tenho Instagram, se quiserem podem, já é, já conseguem fazer uma donation se quiserem, o sistema do Patreon e tenho outros vídeos que podem ver, deem a like, subscrevam, partilhem. E espero que tenha sido útil. Muito obrigado pessoal, até à próxima.